Oi pessoal! Estou de volta com mais um Elas na Ciência. Se você quer conhecer trajetórias inspiradoras e extraordinárias, fica ligado no nosso programa porque toda semana eu apresento para vocês o universo das docentes aqui da UFSM. Stella Mares de Melo Paduim é a nossa convidada nesse episódio. Graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela UFSM, Mestre em Assistência em Enfermagem pela UFSC e doutora em Enfermagem pela UFRJ, onde também realizou estágio pós-doutoral. É bolsista de produtividade PQC1 do CNPq e membro do grupo Cuidado à Saúde das Pessoas, Famílias e Sociedade do CNPq. Logo que eu entrei na universidade, a gente já fundou, já inaugurou o início do grupo de pesquisa eh, Cuidar da Saúde das Pessoas, Famílias e Sociedade. Então, nosso grupo tem 22 anos, é composto por quatro pesquisadoras e nós desenvolvemos temas uh, relacionados à epidemia do HIV desde que nós começamos a nossa atuação no grupo. E depois foram introduzidos outros temas, né? Demandas dos nossos alunos de IC, de graduação, de pós-graduação, então a gente desenvolve o tema da violência, violência contra a criança, violência contra a mulher, contra mulheres uh, jovens, estudantes universitárias, mulheres uh, refugiadas e também desenvolvemos estudos na, na linha de pesquisa da segurança nutricional e alimentar com, com o tema do aleitamento materno com o tema da alimentação láctea, alimentação complementar. Mas o tema que nós então temos mais experiência é o tema da epidemia do HIV. Neste, o, o destaque que temos dado é para a revelação do diagnóstico do HIV para crianças, o cotidiano das pessoas com HIV e a adesão ao tratamento. Além de ser uma das administradoras do programa, dentro desse grupo, Stella também divide a orientação de 11 doutorandos com a colega e professora Cristine Cardoso de Paula. O nosso projeto atual de adesão ao tratamento, ele, ele, ele é desencadeado dos projetos anteriores. Então, projetos anteriores, desde 2005, nosso primeiro projeto multicêntrico no tema da adesão, foi desenvolvido junto com a URGS, nós já discutimos a questão da adesão nos adolescentes, nas crianças, depois discutimos na, nos adultos e por último fizemos um ensaio clínico randomizado, então fizemos uma intervenção com envio de mensagens de apoio de texto para os adultos, e estamos atualmente numa fase, vamos dizer assim, no grupo de pesquisa de desenvolvimento de tecnologias uh, educativas na área da saúde. Temos, então, procurado desenvolver tecnologias diversas, como jogos interativos, uh, tecnologias mediadas pela, pela web, tecnologias mediadas por aplicativos, então nós estamos, como todo grupo de pesquisa, ele acaba desenvolvendo uma experiência acumulada tanto na questão temática quanto na questão metodológica e chegamos nesse ponto de desenvolver estudos de intervenção e estudos que estão ancorados na tradução do conhecimento em ação. Uh, nesse, nesse tipo de, de modelo, né, não é um modelo de pesquisa, é um modelo que envolve e a pesquisa, na verdade, a, a, o forte engajamento de outros, de outros uh, sujeitos na pesquisa, né, de outros participantes. Então, são pesquisas participativas, onde há, há o envolvimento da audiência ou do público-alvo das pesquisas, de gestores, de profissionais da área da saúde, de profissionais da área da educação, e Então, este grande projeto matricial envolvendo as tecnologias educativas envolve o tema, todos esses temas, o tema da violência, o tema da HIV, o tema da segurança alimentar e mais atualmente o tema COVID. Nós sempre temos muitos, muitos bolsistas de iniciação científica e temos como uma regra no grupo de pesquisa, desenvolver algumas habilidades específicas para iniciantes da ciência e para os nossos mestrandos e doutorandos que perpassam desenvolver o estado atual do conhecimento, do seu tema, se desenvolver em termos de habilidade em pesquisa, em coleta de dados, desde o começo, desde o projeto até o final a gente costuma dizer que não tem caixa preta no grupo que um pesquisador deve abrir a sua a sua caixa preta e tem esta e tem esta missão vamos dizer assim de ser tutor de jovens pesquisadores para manutenção a professora acredita que ainda existe grande predominância masculina na pesquisa e que a presença de mulheres nessa área precisa ser incentivada então harmonizar isto, com o desenvolvimento da, do meu ser profissional e um ser profissional investigadora, pesquisadora que tem um compromisso com o CNPq, um compromisso com a sociedade de desenvolver a pesquisa e devolver a pesquisa para a sociedade, é, é sim um desafio. É um desafio que exige esforço, exige. A habilidade na coordenação do grupo de pesquisa, porque são várias pessoas envolvidas. A estratégia que utilizamos para incentivar novas pesquisadoras no grupo de pesquisa é de procurar mostrar o impacto das pesquisas na transformação da sociedade. As pesquisas, elas impactam na vida diária das pessoas, no cotidiano das pessoas, no fazer dos profissionais e nas políticas públicas. Então, quando a gente consegue mostrar para os jovens pesquisadores estas possibilidades de transformação, a gente acredita que planta uma sementinha para que tenhamos novos pesquisadores e novas pesquisadoras no âmbito da ciência. E a gente só tem a agradecer por toda a inspiração que você proporciona para novas pesquisadoras na área da saúde. Semana que vem tem o nosso último episódio dessa temporada. Então acompanha para ver quem fecha esse grupo de pesquisadoras incríveis. Até lá!